Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P. Hoje estamos aqui, vamos mostrar aqui é, uma situação que a gente já até abordou em um vídeo anterior, quando você vai trabalhar na serra de bancada e a peça aperta o disco. Então hoje a gente tá passando por essa situação aqui, já pela segunda vez, então a gente vai aproveitar a oportunidade tá mostrando. Vocês podem ver que uma peça maior, né? Como eu citei no vídeo anterior lá, estamos cortando jequitibá. Jequitibá acontece com frequência isso daqui. Podem ver que lá, eu parei a serra lá naquele ponto lá. Aqui, o corte já fechou, tá vendo? Tá todo fechado aqui também, já começou a agarrar. Podem ver que aqui eu tive uma certa dificuldade. E eu parei lá, parei lá, a gente vai estar tá mostrando, vocês podem ver que está trancado, aí ó, a peça não mexe, não, não, a gente não consegue cortar nessa situação. Então eu parei aqui, vou aproveitar para gravar na real aqui, rapidinho, mostrar para vocês como proceder com segurança na situação dessa. Como eu já havia mostrado, aqui ó, no improviso, tá vendo? Sempre tem uma cunha aqui na, na minha serra, para a gente resolver essa situação. O que, que acontece? Chegou numa situação dessa, parou, não, não vai mais, não tem como, e é perigoso, porque você pode queimar o disco, pode causar até um acidente. Então, é, quando você já está com a cunha em mãos, não precisa nem parar o corte, você desligar a máquina, você simplesmente para e coloca a cunha aqui mais próximo aqui do disco. Dependendo da situação, uma peça comprida como essa, o ideal seria até duas cunhas, tá pessoal? Então o que que acontece? A gente vai colocar a cunha aqui depois do, do facão da serra né é, a gente vai colocar a cunha ela vai fazer essa situação aqui ó. vai abrir né a, a, o corte aqui vai destrancar aqui e a gente vai continuar cortando com segurança beleza pessoal então vou demonstrar vou, vou passar para lá e vou demonstrar de lá como que como proceder nessa situação vou pegar até mais uma cunha é, fica a dica aí você ter sempre aí na sua serra de bancada beleza Bom pessoal, então já estou do outro lado aqui, olha só, ele apertou tanto aqui que a serra não vai, ó, muito difícil. Então, acontecendo essa situação aí com você aí, ó você vai fazer isso daqui. Uma, é legal uma cunha de madeira, porque caso essa cunha venha para o lado da serra, é madeira, né pessoal, não vai estragar seu disco. Já vi pessoas usando até uma chave de fenda grande, né? Maior, eu até tenho aqui. Ele, a serra trava, ele já vem, espeta a chave aqui e continua o corte. Beleza? Mas aqui, cunha de madeira é a melhor solução. Então, beleza. Aqui, ó. Prendeu, né? Eu vou colocar a cunha aqui. Posso colocar ela retinha. Olha só. Já destrancou. Colocar a cunha retinha, ou você pode colocar ela meio de lado, assim, para você ganhar mais espaço, né? Na altura da peça. Dependendo da, da espessura da peça que você estiver cortando, às vezes a cunha vai alcançar o fundo da serra e não vai abrir o que você precisa. Então você trabalha com ela meio na diagonal, 45 graus aqui, que aí vai, vai melhorar a sua autonomia. Então, o ideal, pessoal, é às vezes, quando você já, você já tem essa cunha aqui perto da serra, quando você está cortando, não precisa nem se desligar a serra. Você viu que começou a apertar, você se segura aqui, já faz a... Já coloca a cunha já tá livre para você terminar de cortar. Ok? A gente vai terminar de fazer esse corte aqui e mostrar para vocês que funciona bacana. Tranquilo? Pessoal, então, terminamos o corte, vocês podem ver que a ripa que soltou aqui, né? Tá até bem ficou bem torta aqui onde ela apertou a primeira vias, ó. Então, eu não tava aqui na hora eu achei que dava, aliás, eu não tava. Na hora eu achei que dava para terminar o corte sem sem ter que colocar a cunha, mas não deu. Então, colocou a cunha e resolveu o problema. É... Jequitibá, né? Jequitibá, sucupira, eucalipto também faz isso, muito, eucalipto, muito, muito. Então, se for cortar essas madeiras, já deixa ela perto dessa terra, que é uma boa. Beleza? Pessoal, quem gostou aí da dica, deixa o like pra nós aí, se inscreva no canal, dúvida deixa no comentário aí pra gente. Um abraço!